Depois de organizados os mares e florestas, o grande senhor passou a tratar de vários departamentos da escola. A situação dos príncipezinhos preocupava-lhe o amor paternal e, valendo-se dos conselheiros e trabalhadores de seu reino, procurou garantir-lhes a saúde e a alegria, o trabalho e o estudo. Construída a escola em pleno céu mandou o soberano que, ao lado dos mares enormes e das matas imensas, fossem colocadas montanhas e vales, longas planícies e picos prodigiosos, repletos de riqueza e verdura. Para que não faltasse claridade viva ao educandário, ordenou o rei que toda a construção se efetuasse sob vigoroso foco de luz criadora, cujos raios fizessem o dia proporcionando vida e calor em abundância e para que a noite não escurecesse a escola totalmente recomendou a instalação de lâmpada suave e enorme reconfortando a região com abençoado luar o soberano cheio de sabedoria e carinho em todas as providências sempre revelou a maior atenção relativamente ao problema da luz para que os seus filhos, ainda jovens, nunca se mergulhassem nas trevas do entendimento. Capítulo 7 Auxiliares Observando que os serviços básicos da escola estavam prontos, o grande senhor chamou os conselheiros e lhes falou com bondade. Desejo confiar aos meus filhos alguns vegetais preciosos dos meus celeiros, a fim de que suavizem a luta do ganha-pão nos dias do futuro. E, em breve, as árvores frutíferas eram cultivadas nos grandes patrimônios do educandário, junto dos legumes tenros e substanciosos. Troncos robustos estenderam traços verdes carregados de flores e frutos. Arbustos delicados derramaram grãos preciosos e ervas frágeis ofereceram saborosas folhas. Para que produzissem harmoniosamente, determinou o rei que as chuvas fossem divididas e controladas. Quando se misturavam viçosos e triunfantes os jardins e os pomares, o soberano convocou novamente os cooperadores e disse-lhes... Pretendo entregar aos meus filhinhos auxiliares amigos que os ajudem gratuitamente no aprendizado. Para isso, confiaremos à escola alguns seres ainda fracos de inteligência que possam auxiliá-los, recebendo deles, ao mesmo tempo, carinho e educação. Desde essa hora, numerosos animais foram trazidos ao educandário maravilhoso. Aves formosas e amigas povoaram os ares, louvando o grande senhor e purificando a atmosfera. Bois, cães, moares e ovelhas, ao lado de muitas outras criaturas úteis, passaram a cooperar em favor dos pequenos príncipes para que as lutas lhes fossem menos ásperas. Esboçando o um largo sorriso de contentamento, o velhinho calou-se e passeou o olhar pelo bando alegre. Capítulo 8 Comunicações Depois de pequena pausa de repouso ante os meninos atentos, Cipião continuou. A escola era um verdadeiro paraíso, repleta de flores e luzes, harmonias e encantos naturais, quando o soberano, sempre interessado no bem-estar dos filhos, chamou os colaboradores e explicou-lhes. Em meu cuidado paternal... Receio que os meus herdeiros menores cresçam absolutamente isolados uns dos outros. Se progredirem separados, em definitivo, na conquista da ciência, talvez inventem conflitos e choques sem razão de ser. Edifiquemos para eles todas as comunicações possíveis, todos os recursos de intercâmbio, para que cultivem a fraternidade e o entendimento justo. Os colaboradores cumpriram-lhe as ordens imediatamente. Orientando extensas turmas de trabalhadores, dirigiram-se para as montanhas, em cujo interior havia volumosos depósitos de água fresca, e organizaram fontes numerosas através de pequenas aberturas, formando assim rios maiores e menores, facilmente transformáveis em valiosas vias de comunicação. Além disso, estradas enormes foram rasgadas naturalmente ao longo de colinas e planícies para que os príncipes não encontrassem motivo de isolamento prejudicial, aprendendo, com todas as instalações indispensáveis ao seu desenvolvimento, os princípios de solidariedade fraterna. Capítulo 9 – O Lar não contente em aplainar as dificuldades do início, tornando os príncipes e as princesinhas tão ricos de dádivas, o grande senhor fez mais. Sabendo que os filhos se caracterizavam por gostos diferentes, o amoroso pai concedeu-lhes a bênção do lar, facilitando-lhes os trabalhos e realizações. Certas meninas apreciavam as flores, acima de tudo. Outras encontravam nos livros a maior alegria, Outras ainda se sentiam mais felizes no serviço manual. Acontecia o mesmo com os rapazinhos. Alguns davam tudo para que os deixassem nos trabalhos de agricultura. Outros preferiam a arte ou a ciência. Observando nessa diversidade um estímulo vigoroso ao progresso geral o rei poderoso e bom determinou aos colaboradores a edificação do santuário doméstico, de modo que os filhinhos se reunissem segundo as afinidades pessoais. Foi então organizado lá nos imensos territórios da grande escola como verdadeiro ninho de vida e amor. Esse ninho possuía lugares apropriados para as refeições e palestras, para o trabalho e descanso. Fim das ocupações e estudos do dia, os jovens poderiam reunir-se aí à noite como num templo de carinho e compreensão fraternal, de acordo com as preferências sentimentais de cada grupo, trocando ideias e experiências úteis e cultivando a paz e a oração, a caminho da maioridade. Desde essa ordem paterna foi construído o lar na abençoada escola destinada ao entendimento e aos júbilos da família. Capítulo 10 – O Uniforme O ancião fez mais longa pausa diante dos meninos surpreendidos. Aproveitando o silêncio, a pequena Dolores indagou timidamente: Vovô Cipião, e Jesus contou se os príncipes foram para a escola? — Sim. Respondeu o velhinho sorridente. Todos eles obedeceram às determinações paternais. — Como? — tornou a perguntar a pequenina curiosa. Muito zeloso da fraternidade que deveria reinar entre os filhos, o devotado pai recomendou o uso de um só uniforme para o educandário, concedendo-o com grande riqueza aos príncipes queridos. Todos, sem exceção, deveriam envergá-lo nos estudos e experiências, embora se diferenciassem entre si nas tendências, pensamentos e aspirações. Fazendo o um gracioso gesto com as mãos enrugadas, o ancião prosseguiu. Os príncipes chegaram muito pequeninos à escola, porque a confecção do vestuário concedido pelo rei para as lições e estudos de cada dia subordinar-se-ia a certas leis do educandário maravilhoso edificado em pleno céu. Meninos e meninas chegaram em bando, através dos vales e dos montes, para o curso de crescimento e perfeição, Todos vestindo o mesmo uniforme, igual na formação e nos característicos, apenas variando quanto à cor, pois os uniformes eram brancos, avermelhados, bronzeados, amarelos, pardos e negros. A diversidade das cores, contudo, não implicava separação, porque os príncipes eram filhos e herdeiros do mesmo senhor. CAPÍTULO XI – PRIMEIROS TEMPOS Os primeiros tempos de recepção dos príncipes assinalaram-se por grandes e dilatados trabalhos de toda a ordem. Muitos não se adaptavam aos uniformes e voltavam da escola medrosos e envergonhados. Outros acovardavam-se diante da extensão das águas e das florestas e não se animavam a atacar o trabalho, abandonando o vestuário precipitadamente. Outros ainda declaravam-se doentes depois dos primeiros dias de lições e serviços. O poderoso rei, todavia, não se zangou, nem se aborreceu. Cuidando dos pequenos herdeiros com extrema ternura, determinou que os abnegados cooperadores de sua obra solucionassem as dificuldades do educandário. E os mensageiros do grande senhor vieram em número elevado a fim de estudar os problemas e resolvê-los. Com enorme dedicação, melhoraram a atmosfera para que o ar fosse mais agradável aos meninos. Organizaram um mais perfeito escoamento para as águas. Ajudaram os príncipezinhos a descobrir os frutos mais doces e saborosos. Ensinaram-lhes a trazer o um uniforme bem limpo, deram-lhes lições valiosas no trato com os animais, prestaram-lhes esclarecimentos sobre o fogo e a água, aproximaram-nos uns dos outros para que aprendessem a cultivar a fraternidade e a proteção mútua puseram-lhes a prece no coração e nos lábios e auxiliaram-nos a olhar o alto, cheios de confiança no poder do Pai amoroso e Supremo Governador. Desde então, com o socorro eficiente dos emissários generosos, os pequenos herdeiros passaram a desenvolver-se com tranquilidade e segurança.